E acerto da Marvel ao lançar esse filme que finalmente saiu do papel. Finalmente porque o Stan Lee já queria ver um filme do personagem há muito tempo. Mas não é de se admirar que não tenha saído, já que Shang-Chi sempre foi um personagem meio lado B da Marvel. Não querer não ter histórias boas. Longe disso, é que se você não lê os quadrinhos da Marvel, dificilmente você conheceria esse herói. Aliás, ele tá com uma nova fase muito legal de se ler. Logo, logo, chega no Brasil. Mas e aí, vale a pena ir ao cinema para ver esse herói até então desconhecido? Esse vídeo terá alguns pequenos spoilers, não vamos falar do plot ou de qualquer coisa que possa realmente estragar sua experiência. Se você ainda não assistiu o filme, já te deixamos avisado. O filme começa contando um pouco da história do Wenwu, o famoso mandarim. Interessante como eles mesclaram o pai de Shang-Chi ao mandarim. Como já mencionamos no vídeo análise do trailer de Shang-Chi, isso foi uma adaptação do quadrinho Guerras Secretas o Mestre do Kung Fu o nome ficou muito parecido com o do pai do Shang-Chi que se chama Zheng durante a história mostra que o personagem também já foi chamado de Khan e é nesse detalhe que começam as referências nos quadrinhos o nome do mandarim é Genekan isso porque mandarim é descendente de Gengis Khan o fundador do Império Mongol. No filme, aparentemente eles são a mesma pessoa, já que vemos o Mandarim conquistando outros povos. Outra coisa que merece ser mencionada é a alteração dos anéis. Nos quadrinhos, cada anel tem um poder diferente e cada um fica em um dedo. Já no filme, os anéis são usados no pulso e têm poderes totalmente diferentes do que já conhecemos. É meio que um anel corrente telecinético às vezes lançados como projéteis, às vezes como uma arma corpo a corpo. Funcionando praticamente como uma extensão do corpo Tem uma cena que o Shang-Chi até usa eles para segurar uma pessoa De acordo com o diretor, a inspiração veio do filme A 36ª Câmara de Shaolin Filme que mostra as anéis de ferros tradicionais do Kung Fu Pera aí, você tá assistindo até aqui? Nem curtiu, nem se inscreveu? Se eu fosse você, eu faria isso agora mesmo Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação já que mencionamos a 36ª Câmara de Shaolin, é bom falar que Shang-Chi é uma homenagem aos cinemas de artes marciais chinês. Quer dizer, não só ao cinema, mas sim uma homenagem a toda a cultura oriental. Desde a trama focada em carregar o legado dos pais e preservar a família, como a ambientação. Se você tiver a maravilhosa oportunidade de assistir com o áudio original, vai perceber que muitas vezes eles falam em mandarim. Não no personagem, mas sim no idioma. O filme tem referências a clássicos como o clã das adagas voadoras e o tigre e o dragão. No filme você também verá algumas criaturas do folclore chinês. O Luca do canal Ludens fez um vídeo falando sobre essas criaturas. Vamos deixar o link na descrição para você conferir e aproveitar e seguir ele. Sério, ele fez um vídeo muito massa explicando Duna para quem tem preguiça de ler os livros e quer assistir o filme. É bom citar essas criaturas, pois no final lembra muito Batalhas de Tokusatsu, onde dois seres enormes se enfrentam. Voltando para os quadrinhos, o Mandarinho e o Zeng não foram os únicos que tiveram as histórias adaptadas. Shang-Chi também sofreu algumas alterações. No filme, nem chegamos a conhecer Dennis Smith. Na primeira história de Shang-Chi, em Special Marvel Edition, após ser treinado para ser o assassino de seu pai, Shang-Chi recebe sua primeira missão. Nessa missão, Dennis Nayland Smith mostra para Shang-Chi que tudo que seu pai lhe ensinou estava errado. Shang-Chi então se volta contra seu pai e começa a atacar vários elementos do império criminoso que seu pai construiu. Já no filme, além de não ter nenhuma menção a Dennis, Shang-Chi foge e vai para São Francisco. Você pode pensar, ah, ele fugiu, os quadrinhos devem ser melhor então. Não é bem por aí, ambos têm seus méritos. No filme dá uma explicação muito boa dele ter fugido. Se você assistiu, você sabe. Talo, mundo místico apresentado em Shang-Chi, também teve suas alterações. A primeira aparição de Talo foi em Thor número 301. Nos quadrinhos, Talo também é conhecida como Dalotian. E é um dos reinos divinos, assim como Asgard. Talos seria o mais alto dos 36 céus dos deuses chineses. Já no filme vemos que é um pouco diferente. Aqui já falamos sobre as principais diferenças entre os quadrinhos e o filme. Acho que podemos dizer que o filme tem as melhores cenas de lutas do universo Marvel. Cenas tão bem coreografadas que te fazem perder o fôlego. Sem contar o senso de importância que o final do filme tem. É visível que precisava de mais tempo para desenvolver algumas coisas. Como a relação dos pais de Shang-Chi e talvez explorar mais um pouco o mundo de Talo. Mas mesmo assim é muito fácil comprar a ideia da trama. Todo mundo já está falando que o filme é bom. Mas e o futuro do personagem? Vamos falar disso agora. De cara podemos dizer que Shang-Chi é uma ponte para o filme dos Eternos. Não sabemos se ele estará no filme, mas ele é a provável causa de chamar os Deviantes e os Celestiais para a Terra. Se você quiser um vídeo nosso falando sobre os Eternos, deixe aqui nos comentários. Outra coisa que notamos foi nos créditos. Sim, nas letrinhas que vão subindo. Lá tem um agradecimento especial ao Matt Fraction, roteirista que reformulou o Mandarin nos quadrinhos, mudando a origem do personagem. Você pode se perguntar, o que esse cara tem a ver com o futuro do Shang-Chi, não é? Então, ele junto ao Edpo Breaker, o criador do Soldado Invernal, criou uma das melhores histórias, se não a melhor história do Punho de Ferro. Ver o Punho de Ferro no Shang-Chi parece muita a teoria da conspiração, não é? Mas não se você considerar essa história. Nela o Punho de Ferro deve lutar com outros lutadores que representam cidades celestiais. Para pra pensar, já temos uma cidade mística aos estilos de kung Fu E uma personagem que tem o conhecimento de talo e é ligada a torneios de luta. E essa personagem parece que ainda vai tocar o terror nos próximos filmes. E está muito fácil encaixar o Daniel Range junto do mestre Kung-Fu, tendo que lutar para salvar suas cidades místicas. Sem contar que a série do Gavião Arqueiro também será inspirada numa história do Matt Fraction. Então não é nada difícil ver a Marvel adaptando mais histórias desse cara. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até um próximo vídeo.